a maquilhagem porque eu quero testar a coisa mais fixe de sempre. Eu comprei no ebay as máscaras pretas que vocês veem qualquer lado, no instagram, no facebook, há imensos vídeos a mostrar isto a ser utilizado e se resultar é milagroso completamente. Ele custou cerca de 1€ euro no ebay, e eu vou deixar os links todos na descrição e estou ansiosa para experimentar, quero ver se funciona mesmo, se tira borbulhas e pontos negros e coisas assim, por isso a primeira coisa que eu vou fazer é Ligar a água quente e molhar uma toalha e depois colocar a toalha sobre a minha cara E dessa forma os meus poros vão abrir e penso que assim a máscara vai funcionar melhor Não sei, na minha cabeça faz sentido A máscara só diz na embalagem para não colocar na zona das sobrancelhas, nos olhos e nos lábios Por isso estou ansiosa para ver o que é que esta máscara vai fazer pela minha pele E se vai melhorá-la de alguma forma Por isso... vamos lá não cheira bem não estava à espera disso, super gajoso e pela maneira como isto está um, a gastar, não sei se isto é só para uma vez ou duas, mas também por um euro não se pode pedir muito. Eu sinto que isto não é preciso, há muitas camadas, uma camada e espalhar bem dá e funciona assim, fica mesmo completamente opaco, sem qualquer tipo de falhas na máscara e acho isso mesmo fixe. Eu só vou fazer nesta zona e no nariz e na testa porque esta zona, esta minha zona é muito sensível e aqui é a zona problemática por isso. Para lavar as mãos só usei água e um bocadinho de e saiu bem. Uh, ao princípio eu susto um bocado porque parece que não vai sair e começa a ficar a mão toda preta mas sai e era isso que eu vos queria dizer, até já. Olá, passaram 10 minutos só e a máscara ainda, ainda não secou completamente. Lá diz 20 a 30, por isso ainda está no prazo certo. Mas só vos queria dizer uma coisa: os primeiros 10 minutos começou -me a arder aqui nesta zona. Tinha-vos dito que esta minha zona era um bocadinho sensível e como a máscara foi um bocadinho mais para baixo, está -me a arder. Não sei até que ponto isto é muito bom para pessoas que têm a pele sensível. Se vocês tiverem por todo a pele sensível, não vos aconselho a fazer isto. mas... Existe uma máscara que eu faço, resulta, e a vossa pele fica mesmo suave e limpa-vos os poros, não tão intensamente como esta máscara, pelo menos o que parece ser, mas resulta, também é daquelas peel-off. Vocês já precisam de um ovo e separam a gema da clara e depois uh, pincelam ou colocam com os vossos dedos a clara na pele e depois colocam uma folhinha de papel higiênico ou um guardanapo muito fininho e depois colocam outra vez a clara de ovo e vai-vos criar uma, uma espécie de máscara, tipo esta vai ficar muito forte e muito dura e depois vocês retiram como esta, é uma máscara peel off e funciona e vocês de certeza conseguem fazer isso em casa em 5 minutos é uma alternativa se vocês tiverem a pele mesmo muito sensível e era isso que eu vos queria dizer. Daqui a 10 minutos ou 20, falo com vocês para retirar esta máscara. É isso. Olá, um, já passaram 30 minutos, mas ainda não secou completamente, vocês estão a ver? Por isso, um, eu já vos digo quanto tempo demorou a terminar isto. Ok, já passou uma hora e mesmo assim, há aqui uma zona que ainda não secou e se calhar por demasiado nesta zona. Foi mesmo sem querer, mas vou começar a tirar deste lado porque já estou farta de esperar, já esperei uma hora e não quero esperar mais, basicamente. Por isso vamos ver se dói e o que é que acontece porque eu não estou a ver como é que eu vou tirar isto aqui. E se vocês não gostam do dor, isto não é para vocês porque isto dói um bocadinho. Acho que vocês conseguem ouvir pelo barulho que isto está a fazer estou a puxar completamente a minha bechecha. Ó, oh. <risos> Ah, isto dói. Se vocês não têm amor à ah, vossa carne, aconselho vos a fazer isto porque... <risos> isto arde imenso. Ah, dói demasiado. Ok, eu já tirei a máscara toda. É assim. Se vocês quiserem uh, ficar com a cara super vermelha, a doer, eu tenho a cara mesmo uh, terrível, está a arder tudo, mesmo tudo. Uh, a pele está muito suave, mas não sinto que me tenha limpado os poros. Não sei se é desta marca específica, mas não gostei da experiência. A única coisa que eu sinto é que fez-me uma depilação à cara, porque o que tem aqui, o que é que se vê, o que se vê mais aqui são pulinhos da cara e não que estava dentro dos de poros. Por isso isto foi uma depilação dolorosa e terrível. E agora vou aproveitar e mostrar outra coisa que eu comprei na internet no eBay, mas desta vez é uma coisa que eu adoro. Vocês não têm noção. É mesmo é mesmo perfeito e tem melhorado imenso as borbulhas, já não tenho borbulhas há imenso tempo, novas e neste momento só tenho a pele lisíssima e é só marcas de ex-borbulhas porque eu tive um período mesmo terrível há um mês atrás e agora não tenho borbulhas novas e sinto que a minha pele está muito mais saudável e eu acho que é por isto, pelo menos comecei a usar há uma semana atrás, mais ou menos, duas semanas e a minha pele tem estado fantástica. É uma escova facial elétrica e vem com 5 aplicadores e o que eu uso mais é este que eu uso para limpar a pele de manhã e à noite e também uso este aplicador para limpar a maquilhagem, mas no fim eu tiro contra maquilhantes e com toalhitas e esse tipo de coisas, de algodão. E depois passo isto com a minha escova para tirar tudo, tudo, tudo. Uma coisa que eu não utilizei ainda é um massajador de pele. Este é para limpar também, ainda não percebi muito bem como funciona. E isso veio ainda com outro, que é uma espécie de lixa para lixar a vossa pele e colocá-la mais suave. Mas isso é para pessoas que têm a pele um bocado mais rija, sem brilho, e isso ajuda. Bom, então retirar os restos que eu tenho com a minha escova fantástica ela tem três opções, tem o off, o low e o high em vez de aplicar os meus chavonetes e coisas específicas na minha cara com as mãos o que eu faço é aplicar com esta escova e é mil vezes melhor, vocês, mil vezes melhor, vocês não têm noção, isto é mesmo fantástico custou-me cerca de 8 euros mais ou menos e é perfeito, é super leve Precisa de duas pilhas destas normais e pronto, é só isso. A cena que eu acho piada é que eu no início deste vídeo falei que fechou uma máscara e essa máscara fez mil vezes melhor que esta que é tão falada e conhecida e coisas assim. A máscara de gema não me tirou os pelos e, e nota-se que tirou alguns pontos negros, algumas pequenas borbulhas e eu achei aquilo fantástico e não me doeu nem um décimo do que me doeu esta porcaria. Já que estamos numa de mostrar cenas na casa de banho, e eu também comprei outra coisa. Eu comprei três utensílios para tirar borbulhas e eu não tenho utilidade muito ultimamente porque não tenho tido muitas borbulhas, mas eu acho que isto também faz parte um, da razão para eu não ter borbulhas. Porque quando se tem uma borbulha as pessoas têm a tendência de espremer e fica vermelho, inflamado, fica com cicatriz e horrível. E com isto vocês têm uma borbulha, colocam isto sobre a borbulha e a borbulha desaparece. E não fica vermelho, não fica inflamado. Eu acho que isto é incrível. Estes três utensílios custaram cerca de um euro, nem sei se chegou a um euro no Ebay. Eu acho que vocês deviam investir nisto, não é um grande investimento, só um euro, mas acho mesmo que vocês deviam usar isto. Por isso é outra compra que eu achei fantástica no Ebay e queria partilhar com vocês. E agora só falta-me mostrar uma coisa... não, falta-me mostrar mais duas, por isso vamos lá. Quem é que precisa de blush quando tem uma máscara preta que estraga a cara? e estou toda vermelha. Ai, meu Deus do céu. A quarta coisa que eu vos queria mostrar, não consigo mostrar muito bem hoje, porque está um tempo terrível. Eu comprei um Prisma um, e queria-vos oferecer um, se vocês quiserem. O que ele faz é, ao passar a luz pelas de Prisma, cria vos um arco-íris, onde vocês quiserem. E eu sei que vocês gostam muito de fotos Tumblr. E existem muitas pessoas que usam que coloca um arco íris sobre a cara e isto é uma das formas vem com este suporte e acho que fica mesmo um giro tipo de decoração e eu tenho um para vocês, se vocês quiserem hum, digam -nos, nos comentários, quem quiser diga qualquer coisa, eu quero e eu depois surtaio alguém ah, vocês já precisam de subscrever ao canal e já está, é só isso a próxima coisa que eu comprei são na verdade duas Comprei duas capas para o meu telemóvel, só que elas têm umas cores muito estranhas. Uh, uma estou a usar agora no meu, que é um azul e um quarto de rosa. E quando eu, vi na... quando eu vi no site, no Ebay, achei que eram cores muito bonitas. Era um azul bonito e um, e um quarto de rosa bonito. Mas tem assim um ar muito suficiente, que eu não acho tanta piada. eu Por isso eu vou personalizar um bocadinho com... Não sei bem como, mas vocês vão ver comigo. Espero que vocês tenham gostado de me ver com bochechas super vermelhas. Se vocês acharem piadas este tipo de vídeos, digam-me nos comentários. Ok, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.